Livro de Neville Goldar O Despertar da Imaginação Capítulo 1 O que é imaginação? Eu não descanso em minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais dos homens contido nos mundos do pensamento por meio da eternidade sempre crescente no seio de Deus, a imaginação humana. William Blake Certas palavras, como o passar do tempo, acumulam tanta conotação estranha que, por fim, quase perdem o seu verdadeiro significado. Tal palavra é a imaginação. Esta palavra serve para descrever vários tipos de ideias, algumas delas diretamente oposta uma a outra. Fantasia, pensamento, alucinação, desconfiança, entre outros. De fato, tão vasto é a sua aplicação e tão variados são os seus significados que a palavra imaginação não define um status, nem possui um significado fixo. Por exemplo, às vezes pedimos a um homem para usar sua imaginação, indicando que a sua atual perspectiva é muito limitada e, portanto, não é o suficiente para realizar sua tarefa. Logo em seguida, lhe dizemos que suas ideias são pura imaginação, expressando assim que suas ideias são infundadas. Dizemos que uma pessoa ciumenta ou desconfiada é vítima da sua própria imaginação, insinuando que seus pensamentos são falsos. No minuto seguinte, damos a um homem o mais alto tributo, destacando-o, como um homem de grande imaginação, e assim a palavra imaginação não possui nenhum significado definitivo, nem mesmo o dicionário nos ajuda nesse sentido. Ele define imaginação como o poder de imaginar ou ação mental, o princípio construtivo ou criativo, um fantasma, uma crença ou noção infundada, planejamento, plotagem ou esquema de construção mental. Eu associei e defini a figura central dos Evangelhos como a imaginação humana, o poder que torna possível o perdão dos pecados e a realização dos nossos objetivos inevitáveis. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele Nada do que existe teria sido criado. Está em João 1, versículo 3. Há apenas uma única coisa no mundo, imaginação. Todas as outras são apenas deformações da mesma. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens. O homem das dores conheceu o seu sofrimento. Isaías 53, versículos 3. A imaginação é a porta de entrada para a realidade. O homem, diz Blake, é tanto a arca de Deus como um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação. Ele é o próprio Deus em si, o corpo divino. No próximo áudio continuaremos com a parte 2 do livro O Despertar da Imaginação no capítulo 1. Um. Neville Goddard